Fala aí molecada, beleza? Ligado aí no Bandeira Particulada O negócio é o seguinte, em edição de hoje, às 9h10 da noite Teremos muito sobre a vitória do Pedro pequena GP3 Teremos também a vitória do, Lewis, do Sebastian Vettel na Fórmula 1 No grande prêmio da Inglaterra Vamos lá também, tem um pouco do que foi o grande prêmio da França Também tem muitos detalhes, a Nascar com a corrida tumultuada tem muita coisa bacana. Eu convido você a participar com a gente para a hashtag BQ na FT, às 9h10 da noite, comigo com o Sánchez Augusto em radioabt.com.br. Eu espero por vocês, hein? Valeu.